A empresa. Hoje aqui tem a, a São Bento que passa por aqui, o Cristalense. Não, é o aqui São é só Bento. os urbanos. Só os urbanos. Só os urbanos. É hoje é. ficou só o urbano e essa empresa aqui, ó. Foi o, o, eles conseguiram. Conseguiram esse, esse, essa, esse lugarzinho deles aí. Mas nem passagem eles não vendem aqui, vendem de dentro do ônibus. Só, só, só para pegar o passageiro. Zé. José. Facilitou para os passageiros. Naquela época o motorista era só motorista, tinha o trocador. É. Só motorista. O trocador, o trocador tinha o Trocador outro tinha que o, cobrador. o cobrador. É, o cobrador. É, que fazia é. a. Tirava a passagem. É. é. Não tinha roleta, não tinha nada. Não. É. Chegava com o dinheiro e pagava ele e entrava. Hum. Depois é que veio as roletas aí, e... coisas. Então vamos dar mais um, uma, uma passadinha aqui que eu quero subir e, e aproveitar esse mercadão que aqui. Vamos deixar esse carro passar primeiro? Deixa. Pra gente a ah, gente ficar com mais liberdade. Então. Olha que beleza. Isso aqui você falou que era um pátio aberto? Era aqui tudo a é terra. O é. avião caiu lá, ó. Ah, naquela esquina de baixo. É, lá. a namorada morava o naquela jeito. esquina lá, ó. E ele deu arrasante e tinha esses postes de, de, de ferro e tinha umas coisas em cima. E esse, esse poste. Era ali, ó. Lá na frente da casa. Ele bateu e caiu aqui, ó. Aqui era o bebedor de água, ó. Bebedor de água. Aqui era o bebedor de água Be dos animais. Ó. Dos animais, das carroças é. aqui que faziam. Bebia água aqui, ó. Ele caiu pertinho do bebedor de água. É. E, e eu, eu, eu assisti esse caminhãozinho que pegou os dois corpos, passou, subiu aqui, ó. E, e o mercado era assim, ó. E tinha uma plataforma. Eu fiquei na plataforma, vi o, os dois defuntos, desse tamanho. Queimadinho, é. tudo incluído, assim. Não teve como evitar o incêndio, não? Não, né? não teve. Ele incendiou na hora. Porque ele caiu, assim, o motor é. na frente, bateu primeiro. Estourou, da ter estourado a gasolina. A Franca... Contando histórias aqui, hoje, dia, dia 16 de setembro, o que eu passando aqui era, era realizando um sonho, um desejo da gente é, é de trazer mercado. uma pessoa. O mercado era aqui, ó. O mercado. Aqui tinha uma pracinha pequena. Uma pracinha pequenininha. O, o, o ônibus, os ônibus chegavam e saíam aqui na rua é, ouvidor Freire. Ouvidor Freire. São José é um antigo trabalhador aqui, dos fundadores aqui da Aqui época. era a rodoviária antiga. Rodoviária antiga, Ah, única. aqui ó. É. que era rodoviária antiga. Os ônibus, os ônibus interurbano, fazia passava aqui, pegava o passageiro e ia embora. É. Foi a primeira, primeira... O Correio aqui ainda não existia não, esse prédio, né? Não. Depois que Construíram. Eu lembro da construção do prédio dos Correios. Do Correio. O Correio era ali na rua do comércio. A dona Melica sempre foi aqui. Dona nesse Melica, caso. aqui, a é. dona Melica. Mulher é. extraordinária. Aqui viu? tinha um, um senhor, uma fábrica de modos, o senhor Antônio Jardini. Um, né? Jardini era. Não era Jardim? Não, Jardim acho que era para lá ou para cá. Jardim, é, bom, bom, eu vou subir aqui a gente conversar mais um pouco aqui. Eu coloquei, eu, eu vou.. Eu tô, aí, ó. Essa sim. Eu já tô levo subindo com o senhor só. Nós vamos passar por cima lá e eu passo na praça e a gente já joga. Deixa o senhor lá. Aí, ó sou seu José. Mas São que história bonita nós tiramos. É o de senhor de teve a, a fruteira onde aqui nesse canto? Ah, ali, ó. Mais na frente. Mais ali. na frente. É. É, aqui era o bar Santa Maria do Mário Facioli. Lembra do Mário Facioli? Do bar Santa Maria. É, naquela, aquelas coisas pretas lá, ó. É. E pra cima... Era deliciosa, a casa de fruta. E para cima, mais em cima, a porta de cima era a petisqueira oriental. A, a, a, a, a, onde, onde, onde veio o primeiro chopp. Shopping por, por, por, por copo para vender foi a petisqueira oriental que pôde. Petisqueira Oriental. Petisqueira Oriental. Ou oh, sou. Ai companheiro A vida Esse prédio já é bem moderno né? Ah isso é tudo novo Isso é tudo novo É, é difícil Caetano Petralha aqui. Cavaleiro Petralha né? É Cavaleiro Petralha aqui. Ele morava aqui na frente né? É lá, lá na frente Lá na frente é vamos passar lá e vamos subir com o sul. Eu vendi muita fruta para ele. Ia com a bengalinha dele. Ele me chamava de José. Sou José. E aí, doutor, como é que vai, doutor? Tudo bem. Um mão forte, grandão. Sacudido. Eu conhecia ele era muito rico, né? Porque tinha ó, ó, o Caetano Petralha lá, que era as terras dele, né? É. Ali na no... Fazendinha, né? Na fazenda. Ele tratava de fazendinha. É. Essa... Morava ali na frente. Essa casa aqui, eu sempre tive curiosidade. Quem é que morava nessa casa aqui? Aqui? É um Não lembro. Eu poderia subir, mas eu vou explorar mais um pouquinho. O senhor, eu vou passar em frente à casa é, do senhor. Em frente à casa, é. Cavaleiro, Petralha, que Cavaleiro Petralha, Cavaleiro Petralha, Cavaleiro Petralha. Eu chamava ele Doutor Antônio Petralha. Ah, aqui ó, ah. aí ó. eu vou fazer questão de retirar a câmera para filmar a casa dele. Aqui ó, certo e infacar aqui não pode estacionar aqui ó tudo bom tem faca aqui não entra entra entra carro aí não não, não entra, entra aqui ó isso aqui tudo era é propriedade dele é, infacar vamos chegar até na, ali na na Carlos Pacheco que a gente na Carlos Pacheco a gente vai essa esquina aqui, essa casa aqui dessa esquiva? Essa residência aqui não lembra. Eu lembro é. aqui quando eu fiz o tiro de guerra. Ah, por que o tiro de guerra? Em 1952. onde que era o tiro de guerra? O tiro de guerra era lá onde era o Cine Santo Antônio. O Cine, é. Cine Santo Antônio. Aqui nós estamos na é, Praça é, de São Car... é. Aqui, ó, era tudo chão. Isso aqui, né? Nós, nós fazíamos instrução aqui, ó. Sargento Miranda. Sargento Miranda. Isso aqui era tudo de chão, ó. Tinha um aves aqui, aquelas castanhola, lembra? Castanhola. Um umas que bate assim. Castanhola, que é, acho que é isso mesmo, castanhola. E só tinha essas essas árvores. O resto era tudo chão. E nós fazíamos instrução aqui. eu saí devagarinho aqui. Eu tô filmando e dirigindo aqui, aqui um carro. o carro. Aqui morava também o São Antônio é eu já... eu o aqui família, na praça. família muito Aqui já é o Cemitério da Saudade. Cemitério da Saudade. É. E a Praça Carlos Pacheco. Quem, foi? Pacheco. Quem foi Carlos Pacheco? Não lembro. não lembro. É do calçado, né? Não, parece que ele foi qualquer coisa na, na guerra funcionário não, não lembro. Aqui é a praça dele, aqui nós estamos fazendo questão de filmar, porque eu aproveitando o meu amigo, o São José Garcia Fernandes, muito gentil, para contar essas histórias, resgatando histórias aqui da Franca. Né? Agora nós vamos seguir aqui na praça e vamos embora. É, sou... é, vou só dar uma abraçadinha aqui. Aqui ó tirando uma história muito bonita branca do imperador aqui ó, se todos uma vez Cássio Garcia Boteiro, um expedicionário, é. era primo da minha mãe, ele então, morava aí, ó. Nessa casa grande aqui? É, morava nesse pé do. acho que ele tinha um apartamento tinha ele suicidou se aí. é Caio Garcia Botelho ele era primo da mãe do senhor era primo da, da, da era. é aqui Prime estão da ampliando aqui e tem uma casa aqui que é muito muito chique também essa casa aqui ó é o colégio Fatec né ele chegou a morar aqui ou não? não não nós estamos aqui na, aqui na Monsenhor Rosa, no Colégio das Freiras, né? O colégio das Freiras é do outro lado lá. É, Deixa eu passar lado. aqui, ó. O Ali era o colégio, né? Colégio. Colégio. E o colégio ó. Ali era o colégio. Essa, essa, essa esquina aqui, o que que era aqui nessa esquina? A padaria Antártica. A padaria tá? A padaria Antártica. Tá. Do lado de lá, e do lá lado de cá? de cá não Padaria Aqui nós estamos chegando é, é, é na praça da Oceada Conceição. da Conceição. O sou José está aqui comigo, está estacionando um carro aqui. Eu vou passar bem mais longe, não vai ter problema. E aproveitando o máximo que eu posso aqui te gravar. aqui. Você lembra quando eles fizeram essa fonte luminosa, né? É, agora. É. E, o, e o prédio aqui dá da... A fonte Luminosa. Vale. É, é, essas estátuas aí, ó. Sim. Foi o, o chiné aguilar é que trouxe isso, de São Paulo. E eu fui com o chiné aguilar para trazer um pouco de fruta. Aproveitar uma... Uma, uma parte do caminhão. E eu fui com o chiné. Essas... Olha aí, ó. É, Lice, li, liceu de Artes de Artifício de São Paulo, que fez essas estátuas aí, é. Essas aí, ó. Todas essas aí. É aquele coisa ali também. Veio tudo junto com as nossas frutas. Chiné Aguilar, que tinha caminhão Fenelê. Sim. E naquela época, ele fazia a como é que chama? Carreto assim, né? é, é carreto. E para São Paulo era difícil, né? É. Aqui é a casa Egílio Caleiro. Egílio Caleiro. Aqui. Depois a gente... veio a, a Magazine do Luiza. Magazine Luiza. A Luiza trabalhava aqui, ó. Nessa... Na, no Magazine. É. É, a Luiza. Na casa Egílio Caleiro. Na casa de Gino Caleiro, ela, ela tomava conta de do, do, do uma loja e vendia óculos, vendia é, é, peças de, de muito raro. E aqui o, o Banespa, né? O Banco do Estado. Banespa, Banespa. É. O Sr. José, e aquela esquina de lá? Aquela esquina lá, o que que era aquilo lá, farmácia, lá? A farmácia moderna. A farmácia moderna? Moderna, era do... do, do... Oi, gente, é um... Vou pensar é... O que era o nome dele? Gente? Nós estamos aqui filmando, aproveitando. Nosso é irmão aqui. José Garcia, tirando um pouco de história. A gente dá tá... Farmácia moderna. Moderna.